Você vai fazer a mesma pergunta? É. Ô, Francisco, Eu sei que Capitinga, né? Capitinga, capitinga. Minas Gerais. Minas Gerais. Por que, que você veio para Franca? Vai, o papai foi rodando, casas fazendo por lá, dos parentes, mas acabou chegando aqui. Vocês eram quantos irmãos? Os eram sete. Sete irmãos? Já. Ele faleceu três. E você tá em que lugar nessa, nessa família? Sete. Você é o mais velho do, ou não? Do, do, não. O caçula é seu segundo pra cima. Pra cima? O nome dos seus irmãos? De estudo? É. Mas era, era Luísa, depois eu o Pedro, depois Amélia, Tonho, Azélia e eu, Divino. Azélia é, é... Ah, não. Eu não conheci, não. Aqui que mora em Franca, é só você ou não? Nós tudo moram aqui. Todo mundo? E nascido ali naquela região de, de Minas ali, né? No... E veio tudo pra Franca. Aqui tem um. É... Patocinho também tem muito tem. Faleiros, Sim, né? Tenho. O seu pai, o nome dele, você falou, eu... José Maria Teixeira. E... a Teixeira. Teixeira. E a sua e a minha mãe? Mãe Maria Amélia e Faleiro. Faleiros. Irmãos da sua mãe. Deixa, assim, também mim. É. Você né? assim, tem cabeça boa, rapaz. Você tá com 71 anos, não tá? Eu tô. Então você pode falar. Tinha Francisca, Silica. Silica. É, o outro Acho que era Francisca, é. Outro francês, é em é três. Avô, você lembra de avô? Não. Você não lembra de avô, não? não? De nenhum. Nem da parte da sua mãe, nem do seu avô. Só pai. lembro da sua mãe e da minha mãe. Os é? era tudo quando eu tinha de pro Como que, que, que chamava a de... mãe da sua mãe, que é Faleiros? Ixi, rapaz. A sua você avó? Você me embaraçou. <risos> Você é, é, né? tem que botar essa cabeça para funcionar. É, então, que jeito é cara, que, que jeito É, que apareceu, é. é mas sempre você, você vai exercitando aí que você vai descobrir, né? Esse pessoal, você sabe que o segredo da gente está é sempre olhando para trás e é, e é antigo, né? É. O que você fez na sua que vida? O pai da minha mãe chamava Vineirando. Agora o... os outros eu não sei. Quando eu não entendi por gente, já não tinha mais, já não tinha, mais. Hum. O, o, o Francisco. E a, e a feira? A feira, você já tem quantos anos de trabalho na feira aqui? É, feira? 40 anos. Já, né? 40 anos. É. O trabalho mais. começou com verdura e depois passou para pastel. É salgado. Salgado. Hoje, então, você, até hoje. Até, você vende pastel, coxinha, o que, que é? Tudo. Tudo. Tudo, né? Tudo, né? tudo, né? E refrigerante. Caldo de cana ou não? Não. Caldo de cana. Você já mexeu com caldo de cana? Não. Garapa? <risos> não. Aquilo é bom também, não é? É bom, é. bom, é. Mas nem de garapa eu gosto muito, não. Você não gosta, não? Não. E lá você é refrigerante? Refrigerante, suco, essas coisinhas. Cerveja? Não, cerveja. Na, na feira você não vende não. cerveja, não? Feituro não deixa. Não deixar, deixa as vendidas, cara. É. Vende até pinga. Até pinga. Você tomou uma cervejazinha assim, é do logo? Toma, Todo dia? Tomava pinga, agora parei. Também então, não aguentei, não. Aí a, a... perdeu o ânimo, né? É. Mas é isso. Tem que mesmo? Isso aqui tá filmando agora, viu? Agora tá. Aquela conversa nossa boa e não saiu aqui. Nós trabalhamos muito. O Francisco o Chico Bigode foi candidato a vereador, com o Maurício e eu. Mas o... duas eleições, né, nós partilhamos. Com quantos dinheiros saiu também? Isso aí, saiu. as duas que eu fui. Assim, Participando né? aí. É. Mas foi bom. Agora é o Gilson Souza. o Gil Souza. Eu gostei dele, Agora viu? Agora é, depois o cara certo. O cara certo, né? É. Gente boa. Gente boa, humilde. humilde, né? Com a é. mesmo. Eu gosto do sítio, do, do, do viu? É. Do, do Gilson. Muito bacana. É, o, o cara de, de, de, de relacionamento bom, né? É. Ali na feira o pessoal gosta muito dele, não gosta? Vixe, é demais. É. Se ele vai. Se demorar não é me enxergar o não, mas ele é. Era chegado, né? É isso aí, hoje dia 17 de novembro de 2016 Eu estou aqui conversando com o Francisco é, Maria Faleiros Que é meu amigo há muito tempo Chico Bigode me, é, Chico Bigode E me Nossa, ajudou muito na, na minha campanha Eu era magrinho e eles me botavam lá em cima no caminhão Na minha cadeira de roda Eita Chico é, eu, fico, eu fico agradecido, viu? Foi um tempo bom e eu fui eleito. <risos> graças você a foi Deus. Foi eleito, né? Foi eleito. Foi muito bom, um tempo bom. Deus abençoe. Depois Deus, você foi. não foi eleito depois mais, não? Mais o outro mandato. Mais ah, o mandato, é, depois foi... eu saí. Estou aqui terminando aqui na rua. Que rua que é essa daqui que você mora, Chico? Rua São Paulo. Rua São Paulo. Eita, essa franca cresceu, hein, rapaz? Ixi, é você conheceu essa franca bem pequena, Ixi, né? Pequeninho, Quantos anos você está aqui em Franca? mais de 40 anos. Hein? Mais de 40 anos. E aqui tinha, não tinha casa nenhuma, aqui. Quase, quase que era só terreno. Você é um dos primeiros moradores não tinha aqui? Asfalto, não tinha nada, não tinha luz, não tinha nada. Aqui é, é jardim, como é que chama isso aqui? Vila Aparecida. Fila Aparecida. No alto aqui da. Aqui, ó. E aqui na frente tem um, um dos seus amigos aqui, ó. Como é que chama aquele moço lá? Você chama o Rubão. Rubão. Palio autopeças. Aí, ó. Ô, Rubão, obrigado por você ter chamado o. O Chico Bigode Valeu, um abraço